Seja drop, o melhor site de do upgrade do CSGO. Ha, haaaii. Bora, tropeiros. Qual pista? Qual é, Qual é? é o seu pista? De novo, cara. Se ficou... for... do piru, tá? Tá bom. Spoke. Fazendo o palmas as... aqui, velho. Criando rapa. Cremou ok. Matei dois. Criando rapa. Tem um flash Eles lá. Eles vão comer paredão. Tem um pra... flash não, as suas costas. Cremou. Não, não precisa. Mas tem mais, tem mais um comendo, paga aqui, tá? Tá. Rampa morto. Fazendo a sua esquerda. Vai estar nas boxes, gás. Morreu. Boa. Boa. Nice, nice. Boa, latinho. Boa muito, moleque. Eu vou bolar fazer... oh, uma na rampa, eu vou bolar uma na rampa, eu fazer da uma lá. O que que escondi daí é o B do C? Eu vou passar pra ele na rampa, Tá. Tinha um AWP na rampa, tá? Peguei pro plant. Hoje tava tá vindo rampa da melhor. Curinho 2. Certo, é escurinho. Plant banho aqui só. Planta Plantando não. já, fiz H13 pilar. Vem lá. Hum. Botou pilar morto. Abriu, morto. Baga rampa, pode pegar. Morta, pode pegar. Up. vai aí. Vou abrir nele. Esquerda Tem da rampa, guys. Voltou, voltou. Vou defusar, Vou Vou Ele vai varar, SPA. pá. esquerda, esquerda. Voltou na rampa, voltou na rampa. Vai pegar Vai pegar a Vai rasgar. Vou ter mira. Tá de lá atrás, tudo bem. Vou ficar atrás do bomb, tá? Porque aqui você só fecha ângulo e vou pegar o segundo. Boa. Oh. Boa. Bunga aí, lá pra é mim. Príncipe pode bagar. Meu. Calma, calma, calma. Vou bangar. Banguei do jeito que deu. Banguei. Não vi nada. Tem tenho, tenho um assim lá atrás. Acho que tem um boost, mano. Olha ah, o que é. A a tá bem morto. Tá. Não entrar ainda. Eu tenho meio aqui, Tinha o um corredor, tá lá. Tá. Meio, meio usar, corredor meu. Tá bem frente tá você. Beleza em frente. Tava aqui bem. Parou. Valeu. Só bem a gente tá up aqui, Taco? Eu peguei, eu peguei. vendo que a gente tá varando pra caralho. Não, não passou. Passou, passou, passou. passou. Tomou tiro. Vou é ele. É, Tô bom. Um Tem mais um pro Tetris. Um Tetris. Rampão. Morreu. Rampão. Morreu. Okay, mira. Tá pegando MF. Um Vamos varado. Um varada. Tira, tira aí, Dudu. Tá abrindo o aqui no meio. Vai, igreja. Vou pro Tetris. Morreu, Morto. Porra. Gás, cuidado o meião agora que eu acabei mais de jogar o meião, meio. vai, vai acabar de botar eles em mim. na ela, Diego, tá? Tá, deixa mais ah, bloco tá. cedo aí. Tá. Smoke base, CT Eu vou ajudar aí. o Dudu. Faça um porta, um porta H aí, isso é melhor. É. Tá. Muita smoke, velho. Só um. Ah, é, é muito difícil lá, tô na minha tela, eu não vi ele não. Ó, uma escurinha. Não tem é nada para dar um costas. É B, Gás. Plantando. Plantando. um porta parado. Pode tá estar comendo o deep aí, viu? Ó. De lá de lado, fenga. Esse Nip é o que tava com tá pro escurinho. Uhum. Ficando, estrefando. Escurinho, ah. tá pelo curu. Ah. Vou abrir escurinho. Nada, vai pra rampa. Vou fazer Aham. Pua, boa, porra. porra. Boa, Boa, Para nice. muito. Nice. Yes. Eu vou fazer a mole. Se faz a mole rampa aí, depois vara. Faz a GS, sei lá. Vou pegar os cunhinhos rápido aqui. Ó, oh, apagou a tá. rampa. Pode Entra no chão dele. Vem do B. Do B. Nas Não flex, Tá bem. Tego. Calma, pode pangar. Okay, Peguei. outra. Nas costas. boa. Nima, Nima morto. Rampa, rampa agora, guys. Pô, entrando rancar. dois, rampa. Mais um rampa, Cremi mais um rampa entrando. Mais um cego, Não passei nesse spa. Throwing grenade. Ah, uhum. morto. Pra pra rampa. Eu acho que esse cara tá rampa, ele tava com uma arma de, de mira. Ou oh, scout ou alvo. É eu vi na, na arma dele. Baga Baga Baga Baga. Baga. Ele tá Baga. pra esquerda, quase certeza, guys. Tem outra. Peguei outra pra você. Vai acabar de escurinha em 3 segundos. Esmocou a escurinha de novo, não entra. Cada esquerda da rampa. Calça é meu. Uhum. é meu agora. Calça é meu. Você tem no rap. Rampa é meu, rampa é meu. Tô mirando a rampa com você. Se ele passou pra direita da caixa do escurinho, tá lá parado. Eu botei uhum. o primeiro contato aqui na rampa, tá? Mas ele não me pega, não. Tá bom. Então Eu tenho o segundo. Talvez ele tá atrás da caixa. Perdão, tá aí de inchada mesmo. Ele deve estar tá salvando o op. Boa. Nice. Tá peado, é eu vou molar a rampa e a gente vai jogar ele aí também, tá? Ó, oh, o meio. op tá aqui, dá. Tá? Acabou o smoke, tá? Você quer vou renovar? Lá aqui? Botou não, o não, não. Lá. eu vou guardar eu pro escurinho. Matou. O op tava meio, eu falei. Ah, tá quebrando porta, costas Daí. no meio da B. Você Bíblia. vai virar a MF pra mim? Ah, a MF não. Virou... Ah, pronto. Fazendo bola pro ar. Escurinho um. Escurinho um. Só tem escurinho aí, Phelps. Pouco chega desbocando então. Desbocando nas costas. Duque outra, dobrando porta. 10 de vida, cara. mano. Rampa um, vai ter rampa. Tô fudido, com 10 de vida. Tá, eu vou ficar aqui da Nilba. Eu mano. vou recuar tudo, mano. Baga pro lado, Dudu. Do... Pode bagar aqui na frente, Bem em cima da Nilba. Bem em cima da Nilba nas costas fora, assim. oh. Vamos lá Mais dois, dois rampas. Rampa. É o plant. tava plant. Pode ir lá okay, no pilar. no oh, yeah. pilar. Oh, yeah. Tomou tiro mole. Não saiu rampa. Dois rampa Não, pode ter atrás na Niba, tá? Eu garanto escurinho pra nós. Vou a rampa. Pareira morta. Comenda. Rampas que rampa eu pé, eu pé Escurinho um. tá é meu Tô tá abrindo pra rampa então. Boa correndo outra vez perco última vez ele tava correndo tá que você defusa uhum. eu garanto rampa aqui baixinho tá dá certo, certo. garante correndo vai tá certo Nada rampa Ah... boa tá certo. dia boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa Pega ele, boa pega ele, pega ele. uma. boa boa boa boa Já boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa Tá mais um meio na esquerda, morto, voltei, voltei Vi nada bem. Ah, mais um meio, mais um meio, mais um meio tomou tiro, guys 50 de vida não Passa Não passa não. É, tá não Era parar. esse, era esse Tô estrifando agora Tô subindo Tetris. CT praia é meu aqui Tá Escurinho dentro, escurinho ainda, parado Demorou Sai, escurinho, né, Lato? Aham, uh -huh, escurinho é meu Dado é mesmo Vou ficar dando tapa -negra que na Aham Falando que ele vai pegar minha alfa Pode véi. passar paredão Tô mirando sua porta meio close. Um rampa só tem é um, então, só tem um. É ele, é ele rampa aqui então. Ele já pegou a W já, mano. Aí guardou. Pegou a W. Boa, boa, guys. Boa. Eles, tá ao, eles vão dominar com mole aqui, pra esquerda. E eu vou esmocar de volta. volta. De nada. Matei um Tão na um varado. Ué. Um corredor da, da B ainda. a DMF passou. Aham. Uhum. No meio, guys. Subcina. Me viu. ele voltar aí, Phelps. Tá, tá. Tetris. Morreu. Tetris e corredor aqui, guys. Tá, eu tô malado, ah, tá, beleza. Beleza. tá. Tetris e corredor. Cravei corredor. Cravei corredor tá, do tá, eu pico, tá? Escurinho, 10 de vida. Escurinho na de direita, Phelps, mais ainda. Não não Boost. Tá no já. Nem, mais é já. já. Nem da tempo mesmo. Nem na Acho busca dele. teste, pô. Quase teste, pô. Eu mesmo tenho... Mesmo. Eu pongo as start, tá? Pode voltar lá. Vai aí. É. Eu peru, peru. Um peru, vai eu cego. Não nenhum, cego pra carai, velho. Tem uma pela atrás dele. pode aí, pa... um comendo. É e Lipe meado Fiu morto Ué? Tem mais que ah, o Lipe Neuba morta. Boa, 3x2 ah tá. Acho que é mais um nepe Um chegando paredão Chegando, chega no paredão Pirou um, acho Pirou e... Usou esse paredão Smocou rampa eu Tô com você, taco Nunca eu espirinho Não Travexuxa Acho que é um nepe, tô indo no calço dele, é, é o Boa, Lato Boa, ah, oh, tá de boa Boa Boa, guys Mas é por que não boa pra mim? Ah, boa pra todo mundo Isso let's go, Queimaram let's go. Okay. com 2 HE e malotado. Eu vou e ligue guys, eu pode 2, ir meio Ficou 6 MF morto? Pegando é? morreu. Morreu. Morreu. Morreu MF, vou pegar W Agora aqui, MF eu MF, okay. MF, MF, MF ainda eu eu MF, você guys MF, MF, MF, MF, CT, CT, Ct com comeu Comeu, bomb, eu comeu o um bomb, defalte comeu, não não Homem é morto, um MF. Mais um MF Dois e MF. Um CT. Ok, MF? 3, 2. Bora. 2 MF. 3. Tá lá atrás, não, é direito, não, é direito, não é na esquerda. Na esquerda é e na direita. Pegou o meu tiro o CT. E CT. CT. A gente é, quando tem tem CT. Quando CT. no CT. É morto. Ah. É a tira, cara. Tá plantada na ponta direita, tá? Eu pego o plant. Eu eu plant. Clico. Ah, ah, ah, não clicou. Batei plant. Boa! Quem for fazer a execução vara ali a porra do Pilar e Newbler. Vou começar, ok. Pirou, pirou de alp, pirou de alp, pirou. Bota a bomba lá, tu leva lá. Tô cego, pega, pega, relaxa. Pega, bota Vou bangar, pirou. Picou de alp, picou de alp. Pirou. Piro piro. Pode ser meu. Vou bangar pro paredão. Banguei. Pode ser meu. Pode ter mais escuro, cuidado. Ah, vou Vai escuro lado, sim. Por favor. Bate nele, bate nele. Vai smocar os Escurinha. Vou pegar os escurinhos, guys. Vou ficar atrás da minha mole, véi. Escurinho morto, escurinha é meu, guys. Pode ter NIP, pode ter NIP. Tá na costa, tá na NIP 1 picou agora. Vezmo com a Nip, Phelps. Nip uhum. Hiper curtando, Nip peru. Tem um bombe, pode ficar. Vou Ficou parar. Stop, stop, stop. Fuzando. Boa, boa. Boa, cara! cara. caralho! Ah. Fui, fui. Quando vocês executarem bem, posso em B, eu falo em B e costas. Tá. Eu vou esmocar uma Xuxa depois. Peraí, de Não atenção. vai nada a turno, eu tô começando vai a jogar. Rápido. Uhum. daí Felps Cadê é da árvore? É a igrejinha? Tô nada por Terminou, enquanto. Sem vendar, sem Pouco tempo. Vamos, tem pelo tudo meio, ar, vamos tudo pra, Vamos tudo pra, tem pouco tem tempo. Pelo meio. Tem nada aqui. Tá não, não morre mais, Aham. Uhum. Tenta agora. Perante, a igrejinha? 2 CT. Tô botando pro MF, hein? Tá, MF é meu. Uhum. Ele só pode tá, tá preso aí pro Acho bomba, que a B é foda, Não sei. um morto. faz dois. Mais dois. Mais dois, mais dois. Mais dois. Mais dois pro Tetris da na televisão? Calma, agora, Não perde arma. Sobrinha não é boa. Tem um pé que é. aqui? Não, eu queria pé aqui ó. Tá de boa. Quem que achou? Pega é ali. É Matei um Tetris. Matei um Tetris. Pé, pega aí. Tá do meio. Eu tô cravando. to cravando. É meu. Pera aí, Dudu, vem. Agora só tô sem malotar, paneu. Peguei. Ok. Pilar, pilar, pilar. Vivo, tá vivo, pilar. Cara. Pilar, pilar, pilar agora. Pilar em cima do paredão. Na direita. Tem lip também, guys. Pode bairar. paredão. Pode bairar. Vai para o paredão. Calça o C mesmo. Calça o C mesmo. Me varou, me varou. Tá coberto o lip. Alguém? Tô também no paredão. Passando pra não ver. Deita do escurinho, velho. Escurinho ainda. Vou fechar lá. Tem lá dentro, tem que pegar Não, esse menino Pega o paredão o paredão, o paredão mesmo Paredão C1 um. paredão, paredão, paredão, paredão, paredão Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu. valeu.